Paulinho? Oi. Você é buziano? Sou, sou. Moro em buzzo. Nasceu aqui? Não, sou de Campos. E você é pescador? Sou, pesca. Sou. Pesca, em trabalho em quiosque? Eu trabalho em quiosque, faz isso de obra, que eu vinho, estou fazendo. E o... você mora onde? Eu moro ali no Cruzeiro, Cruzeiro ali. E aí pescou hoje esses peixes? Não, os pessoal ali pescaram, aí eles me dão, eu levo pra eles, quando eu não festo, quando eu festo eu levo, quando eu não peço, os pessoal que me dá eu levo. Leva pra quem? Lá pros pessoal lá da raza, lá, os pessoal já todo é que não pode vir na praia, né, que não, goa, não pode sair de casa, eu levo pra eles. Quer dizer que você faz na realidade uma caridade? É, a caridade, sempre eu fiz, né, é, não custa nada, né. E qual é a satisfação deles quando recebe o peixe? Ah, maior alegria, né? Me abraça, estamos um cafezinhos lá com eles, almoço, né? É muito legal isso. Porque as pessoas que não podem caminhar, né? Eu levo. Deus me, dá, me ajuda muito por isso. Você né? fica feliz? Adoro, adoro, ficar alegre. Eu agradeço a Deus, Deus me dá um bom coração que eu faço isso para eles, entendeu? Isso. É. Parabéns, Paulinho. Eu também, obrigado. Um abraço! Estou é, aí para levar mais! Isso! É.